Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o pop-it. Ele, a gente fez o pop-it ela, né? No vídeo passado e hoje a gente vai fazer esse aqui. Olha só, para eles, para os meninos, eles também merecem, né, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça...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 Bora fazer o nosso conjunto pop it, ele, tá? A gente fez o ela, né? O vestidinho. E agora, a gente vai fazer ele. Essa, essa modelagem, ela é ele e ela, tá? Aí, você vai ter opção também de comprar separado, né? Mas, a princípio é ele e ela, daí vai ter separado também, tá? Então, eu já ensinei vocês a sublimar fazer a sublimação na peça né ensinei tem um vídeo aqui no YouTube como que eu fiz os desenhos desenhinho como que eu fiz esses né esses chapado aqui né e tem um vídeo no Instagram que eu ensino também como que eu sublimo né certinho como que eu estampo então gente esse molde aqui é o seguinte, você pode fazer dois, né? Pode fazer o a, a calça ou, ou azul, ou verde, ou roxo, uma das cores aqui do desenho aqui da frente, né? E colocar o bolsinho com a sublimação, né? Eu fiz uma, até mostrei para vocês no começo ali. Então, vocês podem fazer daquela forma, né? E o mais fácil é esse jeito aqui, Tá? Mais fácil, mais rápido, da produção mais rápida. O bolsinho, se você for fazer com o bolsinho, você vai cortar uma vez, dobrado. Aqui, você vai juntar aqui certinho, passar uma costura aqui. E depois, você vai pegar essas, essas dobras aqui e costurar na, na tua bermuda aqui, tá? É isso que tu vai fazer. A lapela você vai colocar aqui, é isso que tu vai fazer, tá? Tá? Eu não vou ensinar a fazer o bolsinho, o bolsinho vai pra vocês no molde, mas eu não vou estar tá ensinando aqui, porque o mais fácil que dá produção é esse aqui, tá? Então, a, o que que você vai fazer, né? Você vai sublimar, como eu expliquei lá no vídeo, né? Ó, e a calça vai ficar assim, tá? Aí, esse não vai bolsinho. Então, a calça você vai cortar uma vez dobrada, tá? Tá? Aqui o cos uma vez dobrado, a frente, as costas uma vez dobrado, a frente uma vez dobrada, tá? Esses são os moldes que a gente vai precisar para fazer. Se você for fazer o bolsinho, você vai cortar uma vez dobrado a lapela e uma vez dobrado o bolsinho, tá? Pra, se você quiser fazer dois bolsinhos dos dois lados, daí você corta duas vezes, né? Como eu disse, você costura aqui e ele já toma forma do bolso, né? Faz a bainha aqui... E aí, é só pregar e colocar o lapel, tá bom? Então, bora lá fazer o nosso popo it, ele, né? Popo it menino. Então, aqui a calça é fácil, tá? Eu vou, na overlock, passar uma limpeza nela, tá? Eu gosto de passar a limpeza, né? Por mais que aqui eu tô usando PA, ele não desfia, né? É uma malha, né? Uma malha PA. Então, ele não desfia. Mas, eu gosto de fazer a limpeza, porque fica melhor, tá bom? Então, eu já volto. Então, aqui, limpeza feita, a gente vai fazer a bainha, tá? Vamos fazer a bainha aqui da bermuda. precisar também um pedaço de ribana, tá, gente? Da cor que você achar que combina mais, tá? Com o teu desenho aqui. Essas estampas vai tudo pra vocês, tá? Ó, agora a gente vai juntar aqui as pernas, tá? Pernas, não precisamos ir no overlock, mas eu gosto de dar acabamento, tá? Eu vou no overlock pra dar acabamento aqui, mas não precisávamos, tá? Poderíamos dar segmento aqui. Já volto, aqui temos acabamento no overlock, a gente agora vai fazer, vai dobrar essas costuras aqui e vai vir passando uma costura aqui de fora a fora, tá? aqui no entre pernas tudo certinho, tá? aí se vocês quiserem pôr elástico aqui, eu não gosto porque é pra ser bermudinha, né? Então, eu não gosto muito de elástico. Mas, se você quiser pôr elástico, pode pôr, tá? É a coleção Pop It, que é verão, tá, gente? Nossa coleção Primavera verão. feito bainha, feito tudo, a gente vai pegar, achar o um meio aqui certinho. Passamos um pique. O nosso cos aqui. Achamos o um meio aqui certinho. Vamos fazer um pique em cima. E aqui a gente vai pegar, tá? Pique com pique, a gente vai colocar um alfinete e vamos pegar a nossa calça aqui. jogar essa costura para cima aqui, tá? Se você quiser fazer essa costura na overlock, você pode fazer lá. Agora, vamos achar o meio aqui, fazer um pique, nosso meio aqui que nós já tinha achado, pique com pique aqui, vamos colocar nosso alpinete. E vamos pregar. Uma coisa aqui, tá? Vamos ao um alfinete. Vamos colocar aqui. Batendo essa costura aqui, tá? Mesma coisa, se você quiser fazer a costura no overlock e depois rebater aqui na reta, também dá. pegar a nossa frente. Aqui, vamos pregar o nosso ombro. Vamos até na overlock, tá? Passar uma costura aqui. Mas, se você não tem overlock, não precisa. Pode deixar assim, tá bom? Vou lá, já volto. Aqui, passado o overlock... Vamos pegar a nossa ribana, dois centímetros de ribana, tá? Você vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. E vai colocando a parte do negócio aqui dentro, Tá? Aqui eu tô fazendo com linha branca, mas vocês passam com a linha da cor. Tá? Aqui eu vou já vou colocar um, já vou colocar minha etiqueta. Eu gosto de colocar aqui, fica mais fácil para o cliente ver, tá, gente? Então, eu coloco no meio aqui, tá? Geralmente, eu faço um pique, que eu coloco no meio aqui, tá? Porque daí fica mais fácil para o cliente achar o tamanho da peça, o tamanho... o nosso friso, né? Nossa ribanda. Na frente também. Então tá assim. Agora a gente vai pegar aqui o ombro, ombro com ombro aqui, vou passar uma costura aqui. Eu vou na overlock. De novo, mas se você não tiver o veloque, não é necessário, tá? Fechamos o pescoço aqui, o decote, decote. Agora, a gente vai passar ribana aqui, ó, tá? Nas cavas aqui, tá? A mesma coisa, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. Se você tem aquele aparelhinho difícil, é mais fácil, tá? E aqui você coloca... Agora Agora aqui, a gente vai. Agora aqui a gente vai juntar ribana com ribana e vai vir com a nossa peça dela embaixo, tá? Mesma coisa aqui Juntar a ribana Com a ribana aqui em cima E vai vir pegar nossa peça até aqui Agora, nós vamos na overlock pra dar um acabamento aqui. E já viemos pra despontar os lados aqui e finalizar a nossa peça, ok? Já voltamos. Agora, aqui a gente vai... Passar, fazer um acabamento aqui, tá? Jogamos aqui a costura pra cá. Desse lado aqui. a tua outro... uh. Nossa, peça ficou assim, ó. Você tem a opção também de tá fazendo assim, né? Como eu expliquei para vocês. Escolhe a calça e a ribana aqui da mesma cor. De alguma cor parecida com o que tá aqui no bichinho. E daí, só passa a sublimação no bolso, né? A modelagem do bolso vai para vocês. Eu expliquei ali no começo do vídeo como é que vocês fazem. Só... Né, passar uma costura aqui e já vai ficar o formato de bolso para você pregar aqui, tá? Aí você pode enfeitar da forma que vocês quiserem. Aqui eu coloquei, fiz só um pontinho aqui em cima para dar esse, né, para ficar assim bonitinho. Aí vocês pregam na calça, tá? Fica bonitinho também, fica show de bola, né? Ou dessa forma que a gente acabou de fazer aqui, tá? Tá? Então, esse é o conjunto Pop It, que tá em alta, né, gente? Olha só, da menina, né, que a gente fez no outro vídeo. Olha só, da menina, ok? E esse é o menino, tá bom? Então, essa modelagem já está disponível lá no site. Você tem a opção de comprar ele mais em conta, menino e menina, né? Sempre fica mais em conta você comprando as duas modelagens, né, o kit menino e menina. Mas, também tem a opção de você comprar ele separado, menina ou menino, né? Então, tá lá no site, ah, separadamente, menina, menino, e tem também os dois juntos, tá? É o conjunto Pop It, tá? Aí, você só coloca lá, pesquisar no site lá, coloca Pop It, já vai dar a opção menino, menina, ou os dois juntos, tá bom? Aí, você... Escolhe o melhor pra você. Então, corre lá pro site, tá? Precisando de tecido, corre pra Felipe Malhas. Felipe Malhas tem uma variedade de tecidos, especialmente pra moda pet. Então, fala com a Jo aí e corre pra lá. Tá bom, meus amores? Eles entregam no Brasil todo. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Eu amo muito vocês. Adorei fazer essa coleção. Próximo vídeo, a gente vai trazer mais uma peça maravilhosa de primavera-verão, tá? Então, já, próximo vídeo. Aqui, a gente termina com a coleção Pop It, né? Terminamos a coleção Pop It e vamos para outra coleção agora. Fique ligadinho, próximo vídeo, tá bom? Eu amo muito vocês, tchau, tchau, até a próxima. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então, bora fazer roupas pet. Eu amo muito vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês. Beijos, beijos, beijos, até a próxima, tchau!